Olá Mente Rica, parabéns e sejam bem-vindos ao terceiro dia do projeto Ativação da Prosperidade. E nesse exato momento você está tendo acesso ao terceiro conteúdo de Ativação da Prosperidade. Lembrando que nessa última parte também será apresentada uma poderosa ferramenta para acelerar todo o processo de eliminação de crenças limitantes de dinheiro e prosperidade principalmente aquelas que você não conseguiu identificar, estão enraizadas e infiltradas há mais tempo na sua mente, impedindo sua tão sonhada prosperidade. Vamos continuar. Caso não tenha feito o primeiro e o segundo conteúdo, termine-os primeiro antes de prosseguir com essa terceira parte, ok? Não gosto de mexer com dinheiro. Veja agora a sua nova crença corrigida. Errado! Eu gosto de mexer com dinheiro e sinto prazer nisso. Veja agora a próxima crença. O dinheiro é sujo. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não! O dinheiro é limpo e todos querem tocá-lo. Veja agora a próxima crença. Eu não consigo economizar. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não, eu consigo economizar mais do que o suficiente. Veja agora a próxima crença. Economizar para quê? Nunca vou ficar rico mesmo. Veja agora a sua nova crença corrigida. Não, eu economizo porque eu gosto de economizar e não me faz falta. Veja a seguir a próxima crença. Pessoas ricas não têm amigos verdadeiros. Saiba a sua nova crença corrigida. Errado! Pessoas ricas são rodeadas de amigos a todo momento. Veja a seguir a próxima crença. Se eu ficar rico, todo mundo vai querer uma ajudinha. Saiba a sua nova crença corrigida. Eu gosto de ajudar. E nunca me faz e nunca irá me fazer falta. Vamos para a próxima crença. Meu parceiro é gastador. Nunca vai sobrar dinheiro para nada. Veja como fica essa crença corrigida. Eu sei o quanto devo gastar e sei o quanto me sobra. Estou no controle das minhas finanças. Vamos para a próxima crença. Ninguém ficou rico na família, eu também não vou ficar, pois não sou diferente deles. Veja como fica essa crença corrigida. Errado! Todos somos diferentes um do outro. O que determina são minhas atitudes e determinação. Vamos para a próxima crença. Se eu ter muito dinheiro, vou ser menos espiritual e esquecer de Deus. Veja como fica essa crença corrigida. Errado! Quanto mais dinheiro eu tenho, mais espiritual e grato eu fico por poder ofertar na minha doutrina. A seguir, a próxima crença. Ficar rico não é possível para pessoas assim como eu. A seguir, sua nova crença corrigida. Todas as pessoas merecem a riqueza e a abundância. A seguir a próxima crença. Eu preciso que alguém me ajude a ficar rico. A seguir sua nova crença corrigida. Minha riqueza só depende de mim. A seguir a próxima crença. É preciso ter muito dinheiro para fazer mais dinheiro. A seguir sua nova crença corrigida. Pessoas com pouco dinheiro conseguiram fazer fortunas e eu sei disso. Veja agora a próxima crença. Não gosto de me arriscar para tentar ganhar mais dinheiro. Veja agora a sua nova crença corrigida. Pessoas ricas são corajosas em seus investimentos. Veja agora a próxima crença. Não me sinto bem perto de pessoas ricas e bem-sucedidas. Veja agora a sua nova crença corrigida. Eu me sinto familiarizado quando estou perto de pessoas ricas. Veja agora a próxima crença. Nunca troque o certo pelo duvidoso, melhor ficar assim mesmo. Veja agora a sua nova crença corrigida. Se for para arriscar uma coisa melhor, eu com certeza troco certo pelo duvidoso. Veja a seguir a próxima crença. Eu tenho medo de dar tudo errado. Melhor nem tentar. Saiba sua nova crença corrigida. Eu sou confiante nas minhas escolhas e deposito muita fé nas minhas decisões. Veja a seguir a próxima crença. Eu preciso pagar pelos erros que cometi. Saiba a sua nova crença corrigida. Os erros que eu cometi me serviram como aprendizado e experiência. Veja a seguir a próxima crença. A gente ganha pouco, mas se diverte é feliz. Saiba a sua nova crença corrigida. Quanto mais dinheiro eu recebo, mais feliz eu fico e mais eu me divirto. Vamos para a próxima crença. Não se pode confiar em ninguém. Veja como fica essa crença corrigida. Devemos confiar nas pessoas certas e por isso eu peço a direção de Deus. Vamos para a próxima crença. Com esse governo corrupto não dá para ficar rico. Veja como fica essa crença corrigida. A minha riqueza não depende do governo, pois sou honesto e pago todos os meus impostos com tranquilidade. Vamos para a próxima crença. Quando eu ficar rico, vou pisar nas pessoas que debocharam de mim. Veja como fica essa crença corrigida. Eu trato todas as pessoas com respeito. Não me importo se debocharam de mim no passado, pois vivo do presente e sou feliz assim. A seguir, a próxima crença. Quando eu começar a ganhar muito dinheiro, não vou ajudar ninguém, pois ninguém me ajudou. A seguir, sua nova crença corrigida. Eu tenho prazer em ajudar as pessoas, pois isto é um sinal de que tenho mais do que o suficiente. E encerramos aqui o terceiro dia.